E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro e de volta com o Rush Royale. Hoje testando um deck bem bacaninha. Temos o Mímico, o Engenheiro, o Atirador, o Caçador e a Sacerdotisa. Vamos jogar no modo Co-op. Vamos ver quantas waves, quantas ondas conseguimos enfrentar, beleza? Não esqueça de deixar o joinha no vídeo. Muito importante, quem puder dar aquela força. Eu agradeço demais aqui. A gente está devagarinho fazendo o Brasileiro andar com as próprias pernas, sem depender do Retro Games cada um com a sua identidade, bora, vamos lá de co-op, engen o engenheiro, ele, ele fica melhor seu rendimento quando fica um grudadinho no outro, ele acelera as engrenagens literalmente, só que como é tudo na aleatoriedade, né? Ó, aquele atirador já ficou num caminho errado, Meu, meus engenheiros, olha dois conversaram, os dois do meio, Vou dar uma povoada primeiro no campo Antes de fazer qualquer fusão e upgrade ó, o meu amiguinho Ele também tem o atirador e tem o mímico Aquele, O outro lá, acho que é o alquimista, né? Vamos fazer uma fusãozinha aqui, ó Caçador Como a sacerdotisa participou da, da fusão Vemos mais mana, né? Não é elixir Tem que cuidar para não confundir Com o Clash Royale Vou chamar mais um aqui, mais um engenheiro Cara, eu queria... Esses meus engenheiros têm que começar a conversar. Vou começar a fazer umas fusão aqui para ver se melhora a minha situação. Ó, aqui as fusão estão dando tudo errado. É isso que eu não gosto dessa aleatoriedade do jogo. Eu já vou gastar meu herói aqui para podermos aliviar o campo e o caminho aqui. Ah, beleza, agora sim. Agora engatei três engenheiros um do ladinho do outro. Estou com várias sacerdotisas ali, mas nenhum me interessa. Cara, não ganhei nenhum mímico ainda. Se eu não me falha. Se eu não estou percebendo alguma coisa de errado aqui, não, não peguei nenhum mímico ainda. Ó, tem mais um engenheiro fora de prumo ali. Eu preciso que eles fiquem engatados. Fica melhor para mim. Aí, caçador, caçador. Ele, ele é muito forte ele não é tão rápido né mas ele, ele dá uns tiros bem bacana então vamos fazer um upgrade dele e o próximo upgrade vai ser do nosso engenheiro Temos são três engenheiros engatados vamos deixar eles trabalhando ali as engrenagens dele pode ver que ficam mais fortes, só quando eles estão engatados uns nos outros a sacerdotisa elas são boa na hora da fusão se eu conseguir fazer a fusão uh, entre essas celotisas, ou entre o mímico e essas eu alguém mais manda. Mas não veio a porcaria do mímico. Aí, vamos tentar tirar... Pera aí, vamos, ter... vamos ver se a gente dá sorte disso aqui virar um... Aí, rapaz, demos sorte. Exatamente isso que eu queria. Um engenheiro no triângulozinho, na terceira forma. Ele é muito forte foi engatado no outro. Show de bola. Meu mímico acho que faltou na aula, não, não veio? Aí, beleza, sacerdotisa tá na área. Dá pra matar aquele aquele bruxo, acho que é o bruxo, né? Ele invoca uns bichinhos extra. Olha, ele já abre um portalzinho. Beleza, eliminamos. Nós e o nosso amiguinho ali, rapaz. O player19845894. <risos> então tá, né? Tem que botar nome, bota isso aí mesmo. Estamos com mil de... De mana eu aqui perdendo tempo. Vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar. Aí as cartas que eu não vou mexer naqueles quatro engenheiro engatado e por enquanto nos caçador. Por quê? Porque o, o caçador ele me ajuda, né? Ele é, ele é um peso pesado. Pode ver que a minha a minha onda, a onda que eu controlo do meu lado já está literalmente sob controle. Bora, vamos para a onda 13 Beleza, mais um caçador Não pretendo fazer fusão ainda Só que eu preciso liberar Na verdade essas sacerdotisas Muito bom, engatei um, mais um engenheiro no lugar certo ainda Vamos para a próxima onda Deixa eu vir, bem tranquilo mais um engenheiro estava fora de prumo e engatou no outro isso é muito bueno. meu único problemita é essas sacerdotisas que eu não engato em nada se eu quiser, ó, agora meu campo está cheio agora se eu quiser melhorar, vou ter que começar a fazer algumas fusões os meus, meus atirador, porque enquanto eles forem bolinhas literalmente uh, eles são fracos ainda né? Uh. Vamos aproveitar esse buraquinho. Beleza, temos mais um buraquinho. Ah, vamos perder, vamos perder, vamos perder. Chama teu herói. Ai, não, o cara não chamou o herói dele. Cara, Eu joguei sozinho. Ah, fala falar sério. Olha ali, tem mais que o dobro de, de dano dele. Mas foi uma onda boa, 14 ondas. Vamos jogar mais uma partida pra ver se a gente consegue engatar. Uma onda 15, de repente. Onda 20 já seria muito, né? Muito pra cabeça. Então, deixa aí... Vamos mais um Co-op. Vamos testar o nosso, nosso deck mais uma vez. Lembrando que ele é Mímico, Engenheiro, Atirador, Caçador e Sacerdotisa. Cada um com as suas propriedades. eu não peguei nenhum Mímico na outra vez. Isso que eu achei gozado. Ah, não go essa aleatoriedade que me quebra. Vamos dar uma povoada no campo. Eu vou jogar sozinho de novo? Ah, rapaz, eu tô mal de parceria. Ah, ah meu Deus, que susto. Eu largou tudo, largou um tsunami, gente, tá bom. Vamos fazer essa fusão da sacerdotisa. Agora sim tem o um Mímico. O Mímico, ele funde com qualquer coisa. Como ele fundiu com a sacerdotisa, né, ele ganhou pontinhos extras de mana. Ali, rapaz, fiz um, uma cadeia de engenheiros, isso é muito bom. eu vou até dar um upgrade neles, porque os engenheiros estão todos conectados. Quanto mais conectados, mais rápido fica o disparo, e eu vou fazendo upgrade e tudo mais, vai ficando mais legal ainda. Vamos ver a próxima onda, já vem um subchefe. Aí, o atirador tá, tá na dele e o caçador também. Eu só não gosto quando. Ah, tomara que vire alguma coisa que preste isso aqui. É! O mímico, a vantagem do mímico é que, é que se alguma coisa virar aquilo ali eu posso fundir com ele também, mas. A forma triangular, losango, sei lá, é um losango, não é triângulo. Oh, por exemplo aqui, eu ainda não consigo porque ele é maior que o triangular e que é oval. Vamos detergente gente aqui no campo. Vamos ver se é atirador. Mais um atirador. Oh, pode que ele é uma forma superior a esse que está o atirador agora, que é o triângulo. Mas essa forma do triângulo, ela facilita que ele vai ficando cada vez mais forte. juntar um, um maninha. Agora a gente já gastou demais. Onda 9. Estamos indo bem. Está até acelerada essas ondas. O mímico. Agora, esse mímico só vai ter serventinho quando eu fazer um upgrade daquele atirador. Se viesse um atirador ou um mímico. Mas é o caçador. O caçador me ajuda muito também. Então vamos desdenhar. Onda 10. Beleza, estamos naquele padrãozinho bacana. Meu amigo agora também está me ajudando. Vamos, vamos liberar esses bonecos aqui. Ele, tá com, ele tem engenheiros também. Agora ele está conseguindo dar dano nos dois bruxos. Acho que dá tempo assim de levar. Beleza, vamos levar essa gente toda. Olha ali, rapaz, engatei os engenheiros. Chega tá brilhando os tiros dos engenheiros. Ali, rapaz, vamos fazer os engenheiros trabalhar. Vamos, vamos aproveitar, né? Não é sempre que a gente vê um engenheiro trabalhando. <risos> tá dizendo? Um abraço para os engenheiros. Deixa eu... Aquele atirador só que está me ele é bom, cara. Ele é bom, mas eu eu, eu preferia ou um caçador. O caçador está triangular. Mais uma, mais uma fusão. Eu consigo transformar eles no losango e fazer uma forma melhor ainda no mímico. Mas é difícil. Tem dois mímicos na mão. Deixar eles ali, os nossos amigos lá em cima Eles tem o atirador, eles tem o ceifador Acho que é Mago do Portal, não lembro como é, que é o nome daqui Tiozinho do Portal Os atiradores Ah, rapaz Foi tenso essa é, quase Agora estou com três Mímicos para jogar ali Vamos tentar levar esses carinha tudo aqui agora Eu quero deixar meu Engenheiro no máximo <coughs> Mas o meu medo é que não dê tempo Vamos segurar esses loucos aí Só pra não ter perigo Vamos ganhar uma rodada, né, Horace Vem, tiozinho, vem tranquilo Nossa, esses caras têm muita vida Acho que é mais garantido Eu povoar agora mais o campo do que Ah, é ferrou-se ah, droga, agora que eu ia fazer a fusão de novo e travei da 14 de novo. Ah, eu ia descobrir o que, que ia dar aquela fusão poderosa que eu ia fazer, mas não deu tempo. Espero que vocês tenham curtido, pessoal, foram duas tentativas de coop com o deck caçador, atirador, sacerdotisa, mímico e engenheiro. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.